Bom dia amado ser de luz Que alegria estarmos juntos novamente Gratidão por se abrir Para mais um decreto de cura Proteção e limpeza espiritual De 21 dias Com o arcanjo Miguel Hoje é o nosso oitavo dia do ciclo Sente-se de forma confortável Com a coluna ereta Acalme a sua mente Respirando profundamente E sintonize-se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 é, eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. E assim seja, eu dou graças a Deus